Eu gostaria de registrar, presidente e colegas, que hoje é o dia nacional em defesa do emprego dos frentistas dos postos de gasolina. Nós temos mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras atendendo nos postos de combustíveis, servindo gasolina e atendendo aqueles que precisam dos serviços dos postos. Esses empregos estão ameaçados. Tem duas iniciativas nessa casa que querem implantar nos postos de combustível o autosserviço. Isso retirará o emprego desses trabalhadores. Nós somos contra, então estamos apoiando essa luta. E eu quero apoiar aqui todas as entidades sindicais e fazer em nome do nosso companheiro Lairson Sena, que é o presidente do Simpospetro do Paraná. Parabéns pela luta. A bancada do Partido dos Trabalhadores está junto com os frentistas contra a implantação do autosserviço nos postos de gasolina.